Olá pessoal, tudo jóia aqui, é o Luiz? eu Estou aqui para apresentar para vocês o a, a... meu segundo ano de Malticon, né? aqui na MaltCon 2021, sobre como usar o Maltic 3 para grandes bases de contatos. Esse é o maior desafio aqui na PowerChief, né? é onde eu venho me dedicando há mais tempo. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz Eduardo, trabalho na Portic, sou fundador da Portic junto com o Rodrigo Demetrio nós trabalhamos com o Maltic já já seis anos, né? desde quando o malte surgiu aí no mercado e de, alguns, de uns três anos para cá a gente vem trabalhando especificamente em grandes maltes, né, maltes em larga escala, é, onde a gente é, distribui o malte em serviços para que ele possa dar conta e executar as tarefas, né, que, que as empresas necessitam, né? então é, recentemente Saiu aí o MAUT3, né? Ano passado aí surgiu o Multi 3. E o Mautic 3 trou trouxe algumas vantagens. Eu vou falar para vocês aqui sobre essas vantagens do Multi 3 para quem quer trabalhar com Multi grande. É, eu vou falar sobre um pouco também sobre a infraestrutura para você poder aguentar essa grande base de contatos aí, né? Alguns modos de operação que a gente usa aqui. E eu vou dar umas dicas de como escalar o MySQL e como você vai utilizar ali o tracking com um o Fargate, né? para quem quer usar o AWS para fazer isso daí, né? Então, começando aqui do Maltic 3, né? essa versão trouxe é, alguns benefícios, principalmente no que o usuário percebe. Um usuário do Maltic grande, no que ele percebe em relação a, a, ao Maltic 2, por exemplo, em relação à performance. Aqui o primeiro item que eu coloquei é que os, os contadores agora do dashboard eles possuem aí o tal do lazy load. O lazy load nada mais é do que você carregar. É, você carrega a tela e aí, então, você carrega os dados. O Mautic 2, quem já utilizou o Mautic 2 com uma base de dados bem grande, com page hits grande, com a main stats grande, com a base de contatos grande, já percebeu que o login demorava muito tempo. É, essa demora é porque o Mautic fazia ali a contagem aqueles gráficos do, do dashboard, né, ele, faz, ele montava aquilo e aí, ca... e aí sim carregava a página. Quanto maior fosse a sua base de contatos, maior era o tempo ali que você tinha que esperar até ele é, poder carregar o, o dashboard, depois que você efetuava um login. O Mote 3 resolveu esse problema da maneira tradicional que a indústria faz hoje, você carrega uma tela e aí então você monta os dados nela, né, então essas requisições vêm por Ajax, vamos dizer assim, você não precisa esperar carregar a página inteira para daí exibir. Então, você percebe que o login é muito mais rápido né, no mautic 3. E um outro ponto muito importante nessa versão, para quem também já vem aí de longa data com o Mautic, é que no Mautic 3, é, eles otimizaram ali o uso de índices. Né? Então, algumas consultas, por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, o Mautic vai lá, verifica na base do e-mail status, foi que o e-mail já foi enviado tudo, e aí, então, ele envia o e-mail. Costuma demorar essa verificação? Quanto maior for a sua base de contatos, mais tempo demora. Você pode até criar réplica de leitura, etc., é uma coisa mais de infra, né? Mas é sempre bom você resolver também isso no lado do software. O seu software se otimizar, e aí fica mais fácil o nosso trabalho da infra de otimizar também, né? Então, o MySQL 3, ele, ele melhorou muito o uso de índices. Né? O, o, eles, quando você faz a migração do MySQL 2 para o 3, caso você já tenha o MySQL 2 rodando, é, você percebe que ele cria diversos índices ali, nesses relacionamentos, e isso aí vai, sim, é, auxiliar muito a, a, o desempenho, né? Principalmente porque você vai evitar o que a gente chama de range scan. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem 100 mil contatos, no Mautico 2, a abordagem que era utilizada era que, vamos supor, quando você fazer um disparo enorme, ele, ele ao invés de usar um índice, ele fazia um range com o, os, os IDs dos contatos, os IDs dos e-mails. Isso era muito mais custoso em termos de tempo, em termos de processamento de CPU, do que você utilizar um índice. Né? Então... É, só, só essa mudança que aconteceu ali por volta do Mautic 3.2, é, essa, só essa mudança você já tem um ganho enorme de desempenho na hora de você disparar o e-mail, onde você montar um segmento, né, quando dá o rebuild ali nas campanhas, nos segmentos. Só dessa pequena mudança de como utilizar o índice, ao invés de você fazer um range scan, você utilizar mesmo ali o índice. Você já vai ter um ganho enorme de desempenho, então, se a sua base for muito grande, você vai ter um Mautic muito mais responsivo nesse sentido, né? Coisa que no Mautic 2 era muito difícil fazer, né? a gente tinha que usar outras abordagens ali para poder resolver esse problema, né? O Mautic 3 já traz isso de fábrica. Outro ponto muito importante também é que no Mautic 3, você pode utilizar réplica de leitura. Então, se você tem uma base de dados com gigas e gigas e gigas de tamanho... E se, e se a sua base, ela possui muitas operações de escrita, a operação de escrita, ela tem preferência de processamento do que a de leitura no MySQL. Principalmente se você usa, por exemplo, o RDS. Né? Você vai ter ali uma concorrência né, em relação à escrita e leitura. Caso você crie uma réplica, uma que vai, o próprio MySQL vai se encarregar de, de manter esses dois bancos iguais, né? Porém, as leituras vão para a sua réplica e as escritas ficam no original. Então, fica muito mais rápido, muito mais dinâmico de você poder operar em um áudio muito grande, principalmente o usuário ali no front-end. Então, de novo, isso a gente já consegue fazer aqui do lado da infra, mas é muito bom do lado do software, a gente também tem essa, essa facilidade, porque você vai ter mais opções. Né? Nem tudo dá para resolver na infra. Então, acaba que o que o 3, principalmente, o Mautic 4 também tem muita melhoria de desempenho. O Mautic 4 está para sair aí, está né? quase na, na, na primeira versão aí. A gente sabe que vai demorar um bom tempo para ele poder realmente ficar usável, né? Mas o Mautic 3, que está bem estável, ele melhorou muito essa questão do desempenho, né? Em relação ali às consultas. Outro ponto muito importante do Mautic 3, e que na parte de que a gente vinha batendo muito na tecla, é o uso da API para quem faz envios de larga escala pelo SES. Você pode muito bem fazer envio de larga escala em qualquer CMTP. Sem grid, Spark Post, e Email. A gente sabe que o SES realmente consegue fazer, surpreendentemente, o um envio rápido, né, e que você vai poder ter ali os seus elásticos e IPs para poder controlar a sua reputação, tudo. E, realmente, quando você quer trabalhar com grande volume de dado não tem como fugir da Amazon, né? É, vai ser ela ali que vai dominar esse esse mercado, vamos dizer assim, essa essa área do mercado, né? Então, esses envios aí pela API dos textos são realmente interessantes, não só pelo volume mas até mesmo por uma questão de você poder terceirizar a renderização, por exemplo. Né? Você pode utilizar a API do CES para renderizar um e-mail lá no SES. Você vai desafogar o seu mouse para fazer isso. Então, tem alguns, alguns itens importantes ali a considerar. Né? Você pode, por exemplo, criar né, na no, no seu CES. Para você poder disparar um volume enorme de e-mail, você vai ter muito problema de blacklist, problema de e-mail Trutle, né, quando você não, não pode fazer muitos envios de um e-mail específico para um domínio específico, lá no Amazon você tem toda a infraestrutura para trabalhar isso, né? para você poder colocar ali o seu e-mail é, realmente para atender a sua necessidade, né. E a possibilidade de você poder enviar um e-mail pela API, passar ali cabeçalhos, readers específicos nos e-mails, isso aí realmente traz para a equipe de marketing é, um poder de montar isso aí na interface, que é uma coisa que geralmente a equipe de TI fazia no back-end. Então, ficou realmente muito boa essa opção aí, né? E, e é possível de você poder escalar muito bem aí o seu envio de e-mail, utilizando o Maltic e utilizando o Maltic3, utilizando aí a, a, a API do, do CES. E um o um último ponto interessante, ainda, ainda nessa parte de desempenho, quando a gente fala de desempenho, vocês vão ver aqui, a gente fala de criar réplicas, né? Então, a gente vai ter várias instâncias acontecendo do Maltic. E, e o Mautic sempre tinha aquele problema do cache, né? O, o Symfony ali, o próprio Maltic, ele se embaralhava todo e o cache quebrava e a sua aplicação travava, caía. No Mautic 3, agora, é, pouco se usa do cache, né? Então, e, e também a, a própria configuração do múltiplo local .php, ele também é, não está mais entre o cache, né? Então, fica muito mais fácil você poder instanciar mais múltiplo, instanciar mais é, réplicas aí de, de, dessa, do, do seu múltiplo, sem se preocupar tanto em quebrar o cache, né? Que era um problemão que tinha, e o múltiplo 3 praticamente é, resolveu, né? Então, essas são as, as principais vantagens do Maltic 3. Agora, falando um pouco aqui da nossa infraestrutura para grandes bases de contato, o que eu vou apresentar aqui é um Maltic que a gente considera como um Maltic é, grande. Né? Ele não é um, um absurdo, não é um caso que eu, a gente tenha que realmente é, ajuste, fazer um ajuste muito fino. Eu vou usar uma base mais ou menos aí, 500 mil contatos, né? considerando que o Web Tracking vai estar ativo. Isso vai gerar um tráfego enorme no seu mount. É, vamos fazer um broadcast por semana. A gente considera como broadcast aquele envio que você faz em massa. É, o mount tem a campanha, que é o que a gente chama de drip. Né? Então, a, a, as pessoas vão entrando na, na, na campanha ao longo do tempo e aí o mount já executa. Né? Então, é um envio mais é, diluído, vamos dizer, ao longo do tempo. O broadcast não. A gente pega aquela base nerd e manda o um e-mail para todo mundo. E esse e-mail ele vai gerar um, uma, um processamento enorme para que você faça o envio do e-mail e também vai gerar um, um processamento enorme do feedback que vai causar isso. Quando a pessoa abrir uma imagem, a pessoa vai carregar o e-mail, vai acionar o tracking, a pessoa vai clicar e vai vir para o Mautic para poder registrar a abertura de um link, o um clique de um link. Então, você vai ter aí uma, uma, uma carga de trabalho grande no seu Mautic por um período de tempo. Eu vou considerar também ali em torno dos 50 segmentos e 60 campanhas, que é a média aí para quem faz inbound, né? Quem não faz inbound vai ter muito menos campanhas, até menos segmentos. Acaba querendo mais e-mails mesmo, né? Então, isso aqui vai ser o nosso Mautic aí de exemplo, tá? Vamos utilizar esses dados como uma base para conversa. E, basicamente, você vai ter três modos de operação do seu Mautic. É, aqui eu vou listar só três modos, mas existem muito mais. Aqui na parte que a gente trabalha é entendendo como que o seu mouse vai funcionar. Esses três modos, vamos chamar aí de tradicional, o otimizado e o escalável, são os mais comuns. Se você os aqui com a gente, você já vai estar encaixado nesses três modos. Então, já é um, a gente sugere aqui de acordo com o tamanho do seu mouse. Mas, como eu disse, né, é, o mouse ele funciona muito bem e cada caso é um caso, né? A gente tem que sentar, olhar, observar, fazer ali a, a, a, a, ter as métricas, né? De como está o desempenho do banco de dados, do, do HTTP, das máquinas, da CPU, das memórias, dos envios, enfim. É, tudo a, a TI hoje ela é, é muito mensurável, né? Então você vai é conseguir ter, ter esses números para poder otimizar e entregar um malte melhor. Aí, para o seu cliente, né? mas aqui vamos abordar esses três que são os mais comuns, né? que a gente mais usa. Nesse mount que a gente chama aí de modo tradicional, né? é, ele é recomendado para com até 100 mil contatos. É, você vai geralmente utilizar esse tipo de mount quando você quer reduzir custo. Né? E você vai fazer uso aí de VPS populares, Digital Ocean, Linode, máquinas que você vai ter um limite de CPU e um limite de memória. É, e, e esses mountings não tem a possibilidade de se escalarem automaticamente em algum momento a sua campanha realmente estourar fazendo muito sucesso você vai ter um problema com esse mount, porque ele vai ele é meio que projetado, trabalhando dentro, dentro desse limite de 100 mil contatos ele não, ele não vai muito além disso é importante perceber que hoje, o só, todos os softwares são assim né? você vai ter uma margem, você vai ter um limite e você vai pagando e você vai utilizando recursos dentro de um limite. E conforme você cresce, esse limite é, ele vai se expandindo. né E esse próprio limite aqui, ele também chega num, num teto. Chega uma hora que não tem mais máquina para você contratar. Não tem mais como você fazer um upgrade. Né? Se você olhar nos provedores por aí, você vai perceber que... E chega uma hora também que mesmo tendo um upgrade, mesmo tendo uma máquina muito potente... É, o, o software chega no limite. Então, você vai ter que fazer uma... Vai ter que escalar aí a sua, a sua instalação e vocês vão ver aqui como que é feito isso nesse mundo do Maltic, né? Então, esse modo tradicional é o que a maioria das pessoas instalam. Você controla o meu VPS, que vai ter X memória, X CPU, X espaço em disco e, e você vai ter uma noção que, ó, você vai poder colocar até 100 mil contatos ali nesta máquina. Estou né? chutando aí mais ou menos uns 8GB de memória, pelo menos aí umas 4 unidades de CPU, né? até porque é, se você for utilizar uma VPS, você já está usando uma fração da CPU, você não tem 4 CPUs para você, você tem 4 unidades de CPU, é diferente. Então, você não vai ter muito poder de fogo ali para lidar com essas requisições, com envio, com broadcast, com um monte de coisa, né? Então, é muito importante ter essa noção. esse esse Maltic, é, você pode até mesmo utilizar esse padrão de instalação de outros softwares, como, por exemplo, WordPress, Joomla, enfim, essas, essas ferramentas que são mais populares, que você faz o famoso self hosted né? Você mesmo hospeda a sua instalação, né? É uma máquina só que você vai ter, e nessa máquina, nessa uma máquina, você vai ter o HTTP, o seu servidor web, pode ser o Apache, o Nginx, o Lightspeed, etc. Você vai ter também, no caso do Maltic, né o MySQL instalado nessa máquina e também vai ter que lidar com as crons. Então, olha só, uma máquina só, é um conjunto limitado de CPUs, uma, um conjunto limitado de memória RAM, vai ter que lidar com três papéis. Armazenar os dados no banco de dados Receber requisições da web via HTTP e executar um processamento de dados em segundo plano, que são as prontas. Uma máquina só para fazer isso, você vai sempre esbarrar em limite de desempenho. Você vai sempre esbarrar em limites de, de quantidade de contatos que você pode ter, de segmentos que você pode ter, o desempenho. A sua máquina vai poder, vai cair, por exemplo, se você forçar muito ela. Ah, Luiz, eu não tenho 100 mil contatos, tenho 50 mil contatos. Mas eu tenho muita campanha, muito segmento. Você vai sempre estar é, tá com a máquina com um load alto. Ou seja, você vai estar usando muito CPU, muita memória. Por quê? Porque a sua máquina é uma caixinha, ela tem um limite. E você vai ter que trabalhar dentro desse limite. Você não pode é, desconsiderar isso. Né? Então, no caso do mount, que é uma ferramenta de, de uso crítico, ou seja, ela precisa de cuidado e você precisa dela, né? o uso crítico é isso. O quanto que essa ferramenta é importante para você e o quanto de trabalho que ela gera para que ela funcione, né? Então, o que precisa de cuidado e, geralmente, quem usa o mouse precisa do mouse. Então, é, esse modo aqui ele é o menos recomendado para quem já está aí, é um, tem uma base considerável de contato e realmente precisa da ferramenta. Principalmente para ele não ser escalável, né? E porque você vai ter muita limitação. E isso aqui, pessoal, você tem que entender que é o seguinte: não adianta dar CPU e dar memória, porque você vai cair no limite do software. O seu servidor web, se você não escalar ele, não, não distribuir ele, ele vai, ele vai receber uma quantidade X de, processa, de, de requisições. Independente de quanto CPU que tem, de quanto memória que tem. O seu servidor mais quer, é a mesma coisa. Ele vai receber uma quantidade X ali de. de de comandos de leitura e escrita, independente de quanta máquina que você tem. Talvez você tenha que criar um cluster, ou você vai ter que fazer uma rápida de leitura, né? coisa que nesse modelo não é tão fácil, tão simples de fazer. Né? Então, assim, é, é importante, muito importante, verificar né? essa, essa, essa, essa limitação do software. É, não, não tanto uma limitação da máquina. Então, esse modo tradicional aqui, ela, a sua máquina tem diversas responsabilidades e, consequentemente, ela é a menos otimizada. Aí, a gente chega num modo que eu chamo de modo otimizado. O que é isso? Né? É, você vai ter ali, mais ou menos, o que acontece no modo tradicional só que você vai começar a diminuir, diluir as máquinas. Então, você vai diluir CPU e memória. Certo? Nem é tanto questão do software. Mas, ainda, mas assim, você vai diminuir ali o, o load da sua CPU, o load das máquinas é, que você vai estar rodando. Né? Ela, ela é recomendada até 200 mil contatos. Né? E, e ela tem um custo moderado, porque você vai ter duas máquinas. aí. Né? Então, você vai começar a pensar, sempre multiplicar o as suas duas máquinas, de acordo com o somalto que cresce, né? e você continua utilizando as VPS tradicionais, aí, porém, para ter um desempenho bom, é interessante que você sempre contrate as máquinas na mesma região, para que você faça o uso da rede local. Então, imagina que você pegue uma máquina no DigitalOcean ou no Linode, uma nos Estados Unidos ou uma na Alemanha. Não, elas vão ser lentas de conversar vai ter um, vai ter um, um tempo grande de, de conversar pela rede, porque passa pela internet. Agora, se você pega as duas máquinas na mesma região, geralmente elas estão no mesmo data center. Então, elas vão se comunicar pela rede local, o que é muito mais rápido, tem muito menos delay né, ali de, de comunicação de uma máquina para outra. Né? Então, você vai ter um ganho aí de... De, de performance, né? Já peguei muito Maltic aqui, onde o problema era justamente onde que estavam as coisas, né? Onde que as peças estavam. O banco o RDS, né? Usando uma região e até mesmo na Amazon, o, o, usando a Amazon mesmo, mas com a máquina EC2 rodando em outra região. Então, você não vai ter ali a, a plenitude da otimização. Num sistema crítico como o que qualquer detalhe é importante. Você não pode deixar nenhum para trás, porque tudo pesa, né, e nesse caso você vai fazer um, um uso melhor aí da computação, né, então como você pode ver aqui, é, eu vou ter uma, ou, é mais de uma máquina, né, nesse exemplo aqui eu vou ter três máquinas, então imagina que você tem uma instalação, qualquer provedor, uma máquina você vai usar, por exemplo, um Docker Swarm, Kubernetes, que seja, mas vamos pegar o caso do Swarm, você vai ter uma, uma máquina que vai ser responsável pelas requisições, vai ter um proxy nela, e ela que vai receber as requisições e dividir ali nos containers para tratar essas requisições, você vai ter uma outra máquina para rodar o seu banco de dados, né? Ou você pode usar um RDS ou um banco gerenciado, né? O DigitalOcean oferece, a Amazon oferece com RDS. E você vai ter uma outra máquina para Chrome. Por que isso? Porque a gente sabe que em alguns momentos, vamos pôr na hora do backup do seu banco de dados, vai lá em cima a CPU. E pode ser que, naquele momento, ela concorra com a, a sua Chrome, que também causa um pico enorme de uso de CPU. Então, se você tem duas, duas, dois serviços que podem concorrer em alto volume de CPU, você separa em máquinas diferentes, em CPUs diferentes, para que um não atrapalhe o outro. E o mesmo vale para o HTTP. O HTTP geralmente usa mais memória, mas é, aqui a gente está falando já de começar a separar os papéis começar a fazer isso assim, ó, cada máquina ali vai ter uma função, cada uma vai ter o seu, eu, eu vou poder escalar essas máquinas independentes uma da outra, né, então às vezes o seu banco não precisa que escale, mas o seu servidor de Chrome precisa escalar, então você escala só ele, você já melhora o seu custo, e você vai sempre usar mais a máquina, você vai ter menos máquina ociosa, né, porque o maior custo tá na ociosidade, né, então aqui você já começa a... cada papel, Cada função, você vai conseguir calibrar ali o quanto cada um precisa de memória, o quanto cada um precisa de CPU, e vai ficar mais justa. Até mesmo nessa cobrança aí, ali da, da, das máquinas, né? E nesse, nesse modo aqui de Chrome, por exemplo, você ainda pode subdividir. Né, a, a, nessa, criar grupos de container para poder mandar broadcast, rodar segmento rodar campanha. De novo, né? aqui a gente está falando já de um malte onde você começa a observar melhor os gargalos dele. Quando a gente lida com um malto grande, é, são diversas tarefas, né? mais de 100 tarefas que a gente tem que olhar. Mas uma delas é você olhar o que, que tem de gargalo, o que está que realmente travando tudo. Né? E aí você começa a separar os papéis. Além de você ter máquinas diferentes, você pode ter máquinas diferentes para tarefas, para subtarefas diferentes. Então, você pode ter uma máquina para Chrome, segmento, uma máquina para Chrome de campanha, uma máquina para Chrome de envio de e-mail, por exemplo. Né? Então, você começa a olhar melhor o que, que você pode rodar ali. Né? E aí, você vai de novo ganhando desempenho, ganhando performance, né? utilizando melhor ali as máquinas. Né? Aqui na, na parte do HTTP, por exemplo, desse modo otimizado, é, você vai também começar a perceber os gargalos nas requisições. É, principalmente na interface com o usuário. Quem usa o Mautic e se você usa o Maltic e o seu servidor web está na mesma máquina da Chrome, na mesma máquina do banco de dados, você percebe ali que demora, que não é muito responsivo ali né, o Maltic. Então, aqui você começa a separar, de novo, nos containers aqui, o que, que o, o, a sua API, quem são os containers que vão responder chamados de API, quem são os containers que vão chamar o Web Tracking, Caso você tenha um site com grande volume, tem que fazer isso. E também o e-mail tracking. Depois que você pode disparar o e-mail, vai vir uma pancada ali das pessoas abrindo esses e-mails. Que né? também vai gerar um tráfego extra que não, é, não tem relação com o seu é, site nem com a, a API. Né? Então são três pontos ali que você tem que entender. O que está que mais, mais gargalado e aonde eu tenho que distribuir. Criar mais serviços, criar mais. É, instâncias ali para poder receber as requisições num tempo hábil. Né? Lembrando que o server web geralmente coloca a requisição em fila. Então, você vai começar a perceber que fica muito lento, muito lento. Ele vai processar, mas vai ficando cada vez mais lento. Né? Então, ficar aí atento nesses detalhes também. Né? E aqui temos o modo escalável. Né? O modo escalável aqui do, do mount, que ele, ele geralmente... É recomendado para quem tem mais de 200 mil contatos. Né? Você tem que ficar muito atento aí ao monitoramento de custos, porque senão ele vira um monstro e vai cobrar muito dinheiro por causa disso. É, a gente faz esse uso no AWS, que é a melhor plataforma para você poder fazer esse trabalho de infra. Né? E você vai ter a possibilidade de deixar o, a escalabilidade dele no automático. Né? E você vai ter todas as métricas de uso, de consumo, de pagamento e tudo. É muito importante ficar atento aqui, principalmente em relação aos custos, pelo, pelo seguinte, por ele ser um sistema escalável, automático, é, como benefício, você vai ter, por exemplo, madrugada, a ah, Luiz, madrugada não tem muito acesso. Ok, é, no período da madrugada, aí você vai ter realmente uma, uma é, pausa nos custos, porque você vai utilizar os recursos mínimos. Mas vamos supor que ao longo do dia você vai tendo ali um, um, uma carga grande de, de trabalho para o Maltic. É, esse sistema ele vai criando instâncias para que essa carga fique confortável para a plataforma. Então, você vai ter várias instâncias, por exemplo, do HTTP, várias instâncias de Chrome. E aí, você vai, o seu banco de dados também vai poder ter é, uma instância aumentada. Né? E o que acontece? Você vai ter um custo maior nesse período. Então, ao mesmo tempo que você tem um custo menor quando não tem, não tem necessidade de trabalho, vai ter um custo maior conforme for tendo necessidade de trabalho. Então, ele, ele é uma cobrança justa. Você vai pagar realmente pelo que você está utilizando. Mas tem que ficar muito atento ao custo, né? Porque, às vezes, é melhor você ter realmente de uma caixinha e você ter um custo fixo do que você ficar nesse flexível que cada hora vai ver valor né Então, a gente sempre... É, lembra dessa dessa desse problema, né? desse modo escalável. No AWS, você faz esse modo escalável utilizando aí três sistemas, né? o Fargate, o Aurora e o EC2, né? onde eu uso a Chrome. O Fargate ele é um sistema de, de containers que ele se auto-escala de acordo com a carga de trabalho, o que é perfeito para o HTTP. Então, imagina o seguinte, o seu site tem X acessos na madrugada. E isso vai ter uma maquinazinha só a Fargate rodando, para poder receber só um acesso aqui, um acesso, um acesso ali, uma requisição de, de abertura de e-mail, etc. Mas na hora do almoço, é X vezes 10. Nessa hora do almoço, o Fargate vai criar ali as 10 instâncias para você poder escalar o seu sistema. Então, enquanto você não precisa, ele não gasta. Enquanto não precisa, ele não cria essas máquinas. Conforme as pessoas forem saindo, forem baixando ali a carga de trabalho do seu, do seu site, o seu mouse ele vai diminuindo é, o número de instâncias e também o custo vai reduzindo. Então, ao longo do dia, você vai ter uma oscilação do custo maior custo menor. E isso aí é o que eu disse que a Amazon chama de cobrança justa. Você só paga pelo que você usa. Né? E o seu sistema não cai, porque se você tiver um milhão de pessoas acessando o seu site, por exemplo... É, ele vai escalar para atender esse um milhão. Agora, se tiver só 10 pessoas acessando, ele vai fazer esse downscale para poder chegar numa máquina só e, e atender ali essas 10 pessoas navegando no seu site só com o mínimo possível de recurso. O mesmo vale para o MySQL Aurora. O né? MySQL Aurora, a grande vantagem dele é que ele é autogerenciado, né? então é um banco de dados. Ele se cuida sozinho, vamos dizer assim, mas, que além disso, ele também se escala. Você pode é, utilizar, caso você use a versão serverless, é, você pode criar ali o quanto que você quer que ele aumente memória e CPU para o banco responder mais rápido. Então, durante, por exemplo, o web tracking, não tem necessidade de você escalar o banco de dados, mas durante o envio de uma Chrome, de um e-mail, que você vai fazer um uso muito forte de Chrome, ou processar um segmento muito complexo, ou quando estou mal, que você já tem mais de, por exemplo, tem segmentos, tem e-mails, que realmente ele vai fazer muita consulta, naquele momento interessante que o banco, ele faça esse auto-scale para poder aumentar ele, o poder de processamento dele, acabou aquele processamento, ele volta com o um mínimo de novo e você volta a pagar de novo o mínimo. Então, assim, a, a, a, você vai ficar de novo, né? vai ficar de olho no custo, mas é a, de longe assim a melhor maneira de você ter um monte grande rodando tem que ter que pagar a máquina ociosa. Na, na, hoje em dia, a máquina ociosa é o maior desperdício de dinheiro que tem. Se precisou usar, e usou e não caiu, o cliente está bom. Né? Então, é bom você ficar atento a isso. E a, a Chrome, a mesma coisa. Né? A Chrome, você pode, por a, por a Chrome ser cíclica, é, a gente acaba escalando a Chrome. Né? Você, a, a Chrome ela vai gerar problemas no seu banco de dados. Mas você também pode criar a Chrome no FireGate, e você pode programar o Fargate que ele vai é rodar de X a X, X a X tempos. E aí você pode instanciar, por exemplo, uma vez por hora, ele vai criar uma máquina que vai atualizar todos os segmentos. Assim que acabar, ele vai matar essa máquina. Se demorar 20 minutos, você só vai pagar 20 minutos de máquina para fazer isso. Então você também, além de usar o Fargate para o HTT, você também pode usar o Fargate para a Chrome. Né? E, mas você tem que entender que a sua Chrome vai ser menos ágil, vamos dizer assim. Ela vai ser mais efetiva no custo, mas menos, né? Caso você queira rodar Chrome de 1 um um minuto, e não dá para você usar o Fargate para fazer isso, né? Você vai ter que ter um tempo ali para poder rodar aqueles comandos, né? Mas você pode é, colocar todas as Chrons no do que cada uma num Fargate diferente, cada uma num ciclo diferente, e você não vai pagar. Enquanto se aquela Chrome não estiver rodando, você não está pagando por ela. De novo né você vai ter uma eficiência melhor no seu custo é então, muito importante notar isso que é possível fazer, chegar nesse nível de, de otimização nesse nível de, de, de configuração aí né do seu do seu mouse, né então essa é essa é a a, a dica aí para quem quer é, otimizar o mautic, otimizar o custo é, numa instância muito grande né é isso, pessoal. Essa apresentação é mais apresentar mesmo. Muita gente tem dúvida de como funciona um malte grande. É, resumindo muito, né, é assim que funciona, você vai ter que dividir o seu malte para ele poder operar, né? E essa divisão do seu malte ela tem que ser bem feita, você tem que entender o que está acontecendo ali para você poder ter um malte que que aguenta uma carga enorme de trabalho, que não custe muito para você, né? E que seja possível ele ele execute essa carga de trabalho em um tempo que isso para você seja ok. Né? Ah, Luiz, eu preciso mandar e-mail. Ah, mas você quer mandar quantos e-mails e em quanto tempo? É, essa é a grande, a grande pergunta. Né? E aí a gente vai otimizar, configurar aqui a, a, o seu Maltic para que você alcance esse resultado, né? tanto na quantidade quanto no tempo. É, o Maltic é uma ferramenta que trabalha com as duas variáveis, quantidade e tempo. Eu tenho muitos contatos. Ok. Em quanto tempo você quer processar esses contatos? Quer rodar um segmento? Quer rodar uma campanha? Né? A sua infra vai ser configurada decorrente disso. Né? De, do quanto que você quer colocar de, de, de carga e de quanto tempo essa carga tem que ser processada. Então é isso, pessoal. Fica um abraço. Quem quiser entrar em contato comigo, você está no, ou no, meu, Twitter, no meu Twitter ou no meu GitHub, que lá tem todos os links para quem quiser... Bater um papo aí ou quiser alguma, alguma conversa aí sobre o que em larga escala. Muito obrigado a Ruth pelo convite aqui do com né? E obrigado a vocês também por estarem assistindo, por estar participando do evento. É muito bom ver a comunidade do Maltic tendo seus próprios eventos, né? Oficiais. E isso aí é muito, muito bom para o software. A gente está há muito tempo, né? Eu estou desde 2016 no Maltic, é, 2015, né? Final de 2015, que eu mexo com o Maltic. É, fico muito feliz de participar do, do, do com Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Alô, alô. É isso aí, agora entrou. Boa. Vou botar o Luiz aqui também. E aí, Luiz, e aí? parabéns pela, pela apresentação aí, foi bem bacana. Conseguiu mostrar aí qual que é, a, é as vantagens de usar o Mautic, dos cuidados que a gente tem que ter aí na hora de col colocar o Mautic de grande escala, né? Porque muita, muitas empresas acabam adotando o Mautic por conta dele ser open source e você poder escalar você poder escalar o número de, de produtos aí de, de, de contatos eu dei uma congelada aqui deixa eu jogar é... e fala um pouco Luiz eu tenho eu tenho umas perguntas aqui peraí deixa eu acessar as perguntas eu tenho umas perguntas aqui para você quem quem quiser fazer mais pergunta aqui quem, quem quiser fazer mais pergunta pode mandar Aqui, ou aqui no chat do, do no chat aqui do, do evento, ou na, na, naquele canal que o pessoal manda na prévia, lá na, na documentação do evento é, bem, eu tenho uma pergunta aqui, que é como funciona o Fargate, né é, enfim se você puder explicar um pouco melhor tá, tá me ouvindo bem? sim, sim, então o Fargate, o interessante dele, é que ele funciona por segundo de execução. Então, assim, imagina que você vai mandar um broadcast por semana, por exemplo. É, no modo normal, a máquina fica a semana inteira ligada e só às 4 horas da tarde de uma quinta-feira que aquela máquina vai realmente ter um consumo de CPU, um consumo de memória. Só que você paga pelo tempo todo né, de, de uso dessa máquina. Pelo Fargate, é, por ele ter uma API, por, por você poder criar horários que, que começa, termina, é, ele tem vários modos de você, de você é, startar e terminar um serviço, né? Então, você pode pagar só por aquele período que a máquina funcionou. Então, você vou ah, eu quero eu quero trazer meu segmento, mas eu tenho aqui é, um segmento é, específico que demora 5 horas para poder, poder rodar. Você pode rodar um Fargate só para rodar esse segmento. Aí, qual que é a vantagem disso? Né? Você pode ter, no geral, a sua máquina menor né, para rodar todos os outros segmentos e você pode instanciar ali por um tempinho só, uma máquina maior, só para rodar aquele segmento que é grande. Né? Isso vale para broadcast, para campanha. Né? Então, é, a ideia do Fargate é você evitar desperdício, você fazer um bom uso dos recursos, né? E você não pagar por ociosidade, né? A Amazon, ela, ela ela trabalha muito em cima disso, né? De você é, eliminar a ociosidade da TI, vamos dizer assim, né? Diversas lá, quem acompanha o canal da Amazon no YouTube, etc., já viu que eles trabalham muito em cima disso. Trazer isso para o que é muito bom, porque a gente vê que o custo, às vezes, do que fica um pouco grande, é justamente por ociosidade, né? Você vai ter um disparo grande por semana, você não precisa manter uma máquina inteira fazer, só para fazer esse disparo. Né? Você pode é, trabalhar melhor os conceitos. Né? Então, uma equipe de TI, ou através de uma API, porque o Fargate funciona é através de API. É, você pode criar mecanismos ali de, de controle, né? vamos dizer assim, para poder, em momentos específicos, startar. Além desse modelo de Chrome, que é, é um modelo diferente, né? você, você tem um o ou pelo Fargate que é, por exemplo, o, é, o HTTP, vamos supor, API, API, né, o, o próprio site, vamos dizer assim. Então, imagina que, no momento do dia, você vai receber muita requisição. Mas, no geral, no geral é pouquinha. É, é, um, é um aqui, um ali. Então, você pode configurar o Fargate, por exemplo, para ele poder criar mais máquinas é, de acordo com a porcentagem de uso da CPU. Então, imagina que você está ali recebendo abertura de e-mail, rependo tracking, a máquina chegou ali a 80%, 90% de uso de CPU, automaticamente o Fargate instancia um novo container, né? no caso ele não é máquina, é um container mesmo. Ele é totalmente serverless. Né? Então, ele instancia um novo container e o proxy passa a dividir as requisições para os dois containers agora. Assim que esse segundo container também chega ali a 80%, ele cria um terceiro. né? E assim que chega, conforme as pessoas vão saindo do site, é, vai diminuindo a porcentagem, então você põe lá um mínimo de 30%, chegou em 30%, ele mata aquele container. Então, você realmente só vai usar a máquina numa faixa específica. Né? E aí você vai ser cobrado só por esse é, só por esse tempo que você ficou é, realmente utilizando a máquina, porque ele, ele cria um container e depois ele apaga. Você não, não, Se você olhar no painel, não tem nada rodando. É, você pode deixar um mínimo, no caso do malte, é necessário, né? pelo menos um container rodando mesmo que seja se um, um container de um giga de memória uma CPU, só para quem abrir um e-mail ou outro ali uma, uma, uma, um acesso ou outro específico, né? Mas o legal, um, o interessante dele é que é, ele para de funcionar e para de cobrar você quando não precisa e começa a funcionar e começa a cobrar você quando está tendo carga né? é, em Maltics Grandes que não tem como prever a gente prever esse, esse consumo, é interessante, né porque você vai fazer um uso justo, né a Amazon mesmo diz que é o uso justo, e isso se encaixa perfeitamente no modo como o molde funciona. Né? Então, o um molde que ele tem, realmente, você olhar, a gente olha os gráficos de consumo é, do, do molde, você vê que existem picos, e existem também aquele platô que fica sem nada utilizando. Então, aí consegue trabalhar melhor custo. né Se você manter a máquina ligada funcionando o tempo todo acaba que não vai ter muito, é, muito controle sobre os custos né? então assim o, o, o Fargate é, é, é bem interessante nesse sentido né? bem, show de bola é... Hello? aqui tem uma pergunta Você falando tá... sobre o Swarm é, o João Paulo, ele está perguntando... Fala, pessoal, eu tenho usado bastante essa estrutura com Docs for Arm, escalo horizontalmente as instâncias. Eu tenho compartilhado o volume dos containers por NTFS pela complexidade de rodar um serviço como o CEPH, por exemplo. Como vocês gerenciam isso? É, no caso do Docker, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer... O próprio Docker possui plugins de volume. Então, imagina que você vai criar um volume para o seu swarm, e existem plugins que atacham no volume. Então, tem um muito famoso que é o S3, né? Então, tudo que tiver no volume sincroniza com outras instâncias desse volume no seu swarm pelo S3, né? De forma automática. Eu acho que é um plugin pago, mas existe esse modo é, é, nativo do Docker de fazer isso. No caso aqui do Mautic, é, como o Maltic, ele depende do file system, né, o volume, ele, ele depende do volume ali, é, no caso específico da Chrome, ele precisa da configuração, né, ele precisa do, do, da, dos arquivos mesmo ali configurados. A máquina da Chrome, geralmente você escala ela compartilhando o volume mesmo, ou fazendo com tipo de sync. Mas as máquinas do tracking, por exemplo, não precisa da configuração, ela só recebe uma requisição processa e salva no banco. Então, é, você consegue ali, pelo, pelo endpoint, pelo, é, pelos, pelas envies, né, é, configurar essa máquina para que ela não rode pronto, né, e assim ela não precisa de configuração, e só receba a requisição HTTP e processa a requisição HTTP. Então, é, tem esses dois modos. Ou você faz é, esse compartilhamento de volume pela NTFS, algum tipo de rede, geralmente os provedores têm, né, o, o, a maioria tem a opção de você atachar um volume realmente e aí sim compartilhar entre, entre as VMs, ou você faz é, vamos dizer assim, é, é, esse sync né, entre, o, entre o S3. O Mautic ele, ele faz muito pouco uso de disco. Né? Você só vai usar disco na hora de enviar e-mail. Fora isso, ele é, depende também de como é que você configurou o container. Né? Então, imagina o seguinte, que você configurou lá, por exemplo, o opcache agora que vai vir um PHP 8, né, o Moto 4 vai ter suporte PHP 8, ele, ele tem o JIT, ele compila na memória, então vai ter menos acesso ao disco ainda. Né? Então você vai conseguir ter é, melhorias nesse sistema de você acessar os arquivos do disco. Né? Mas, é, no geral, a, a máquina onde você vai mandar e-mail, se você for configurar na AWS, por exemplo, lá uma, é, no Fargate é bom, porque o Fargate ele já tem um file system bom, bem rápido e também é descartável. Você pode taxar um volume, né, caso você tenha um volume, pode taxar nele, mas ma as máquinas que rodam, por exemplo, o tracking, você não precisa se preocupar com o disco. Né, você pode pôr muito pouco espaço em disco, não precisa ser um, um disco rápido, que é mais caro, né, mas a máquina que vai mandar e-mail, essa principalmente, por ter muita escrita, muita leitura, vai dar um gargalo, né, então seria bom você ter um disco ali, de um, um disco melhor melhor para você poder trabalhar melhor com isso, né? Se você for enviar muito e-mail, tiver muitas threads mandando e-mail ao mesmo tempo, o bom da AWS é que ela permite que você escolha um disco bom, né? Você pode escolher um disco que atende a sua necessidade, né? Nesse caso do Maltic, de você tem muita escrita, muita leitura, ele tá criando arquivo, apagando arquivo, é, às vezes milhares de arquivos, ao mesmo tempo, né, na AWS você pode escolher um disco, ele atachar um disco de uma classe melhor, vamos dizer assim, e resolver melhor esse problema de gargalo, né, do I.O., do, do mas é, para sincronizar, é, é bom você usar o S3, você pode utilizar esses plugins é, que fazem sincronia, mas vai ter uma diferença, porque não tem como não ter, caso de enviar arquivo, baixar arquivo, mas o, o ideal mesmo é estar tá todo mundo na mesma rede e todo mundo usar o mesmo volume, né, e caso você põe muitas máquinas usando o mesmo volume, mesmo não ser na máquina que vai fazer o disparo do e-mail, é interessante, nesse caso, você pôr várias máquinas de Chrome, máquinas de, de tracking, máquinas que roda o próprio Maltip, a interface do Mautic, que você tenha um disco um pouco melhor para poder aguentar várias concorrentes de leitura. Né? Não, é uma, não é, uma, é uma questão de uma leitura pesada, mas são várias leituras ao mesmo tempo. Né? Agora, a máquina que envia o e-mail, essa sim, de preferência ter um bom desempenho de disco para você poder é, evitar os gargalos. Aí. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Tem mais uma aqui. Essa daqui é... sobre o RDS. Quer dizer, você comentou sobre o RDS. aí. Qual que é a, a, o caminho que vocês utilizam para escalar o RDS? É, o... O RDS tem, são, são dois modelos de RDS, né? Você tem um, o RDS MySQL, né, Community, e você tem o Aurora, né? São, são dois sistemas diferentes. Né? O MySQL, o, Aurora, o RDS MySQL Community, é, a, a escalabilidade dele é muito no sentido de força de máquina. Então, você pode configurar lá para ele poder expandir um pouquinho a CPU, Expandir um pouco a memória em algum, espaço, algum período de tempo, né? Então, ah. a, a maneira com que ele escala, no modo MySQL normal, tradicional, é essa, né? Além de você poder configurar réplicas, né? A réplica é excelente porque, é, como não tem como fugir da escrita, o Mautic ele escreve o tempo todo, o tempo todo. Alguns sistemas, a gente acostumou usar alguns sistemas, WordPress, por exemplo, alguns outros sistemas que são somente leitura, você põe um cache no meio ali, você põe um red, você põe algum outro tipo de cache, um main cache, que seja, e aí você desafoga, né, essa leitura. Você, às vezes, nem acessa o banco de dados. Mas, no caso do que não, ele está o tempo todo escrevendo, seja por um tracking em série registro, seja por uma atualização do segmento que deleta e insere registros. Então, não tem como fugir muito, né? A maneira, no modo mais tradicional, que é a mais barata, vamos dizer assim, é você criar réplica de leitura, né, mas o Aurora, ele possui mais recursos, né? O Aurora, ele, ele faz, assim, é, no, MySQL, no no RDS MySQL, você vai ter que criar uma réplica, uma réplica fixa lá, e vai ter que pagar por ela o tempo todo. No Aurora já é dinâmico, né? Então, no Aurora você vai ter opção de escalar CPU, memória, mu muito mais opções, né? Você vai poder utilizar um proxy, que é muito bom, porque às vezes, o que, o que gargala no Maltic, é, as... Às vezes, nem é tanto o número de CPU, a quantidade de memória, mas é o número de conexões que ele faz. Quando você escala, é, são vários sistemas, vários serviços, né? Que vai aumentar o número de conexões do seu mount. E, às vezes, o gargalo está no número de conexões. Porque, geralmente, o número de conexões é, é a CPU dividido por algum número, de acordo com a... Se põe memória, dividido, é, dá o número de conexões que a máquina aguenta. Então, no caso do, do, do Aurora... Ele, vai, ele por si só é autogerenciado, que é uma grande vantagem da Amazon. Né? Ele mesmo refaz índice, ele mesmo se auto-mantém, ele mesmo cuida de tudo. Né? Não precisa você ter que fazer isso, porque lá no, no RDS mas que é ele, você tem que fazer isso. Ele tem um controle, mas não é pleno. Né? O, o, o Aurora que é. Né? E o Aurora tem essa, essa, essa opção do proxy, que é muito boa porque daí o, so, o seu software não precisa ter nenhum tipo de configuração. Você põe um proxy no meio, o seu software conecta no proxy, e o proxy resolve para onde vai a conexão. Então, ele cria ali duas, três réplicas de leitura, e, e ele mesmo vai na aonde que encaminha. É, a, a infra resolve o problema. Né? Então, mas o mautic 3, já como o Mautic 3 tem suporte já a réplica, você pode pôr no Mautic 3, mas caso você não queira nem ter o trabalho de configurar o Mautic 3 e fazer isso, você pode fazer direto no Aurora, né, utilizando usando, usando o proxy. Então, sim, tem, tem, tem essas duas maneiras de escalar. Né? No MySQL, você vai escalar pelo Replica, e no Aurora, você, além da Replica, você vai ter a opção de escalar em CPU e memória é, dinamicamente, né? ele vai alocando esses recursos conforme necessário. Né? Ele é totalmente serverless. Então, ele, a, a Amazon oferece um serviço de banco de dados para você, né, disponível, e custe o que custar, né? Ele teve uma carga grande, ele vai te cobrar a carga grande. teve uma carga pequena, vai te cobrar a carga pequena. No, no RDS mais que ele não, é uma máquina que roda o tempo fixo. É um serviço excepcional, excelente, mas é, é um custo fixo, né? No Aurora... É salgado. É salgado. No Aurora você vai ter a opção de, de... Eu falei na madrugada, no feriado, final de semana, ou naquela semana que ninguém disparou um e-mail, né? Acontece, é comum acontecer isso. Né? Então, qualquer custo, qualquer redução de custo que você faz é interessante. né e no, Inclusive, não só no, no, no Fargate, na criação de máquina, né? mas também no seu banco de dados. Né? O banco de dados não tem muita conexão. Rodando, essa semana não vamos disparar e-mail. Essa semana, vamos focar outra coisa aqui. Você pode... Ele vai reduzir o seu banco para o mínimo possível e vai cobrar o mínimo possível em todo aquele período. Né? Então, você vai otimizando... É, esses, é, é, otimizando o seu custo. Né? A gente até fala assim, olha, no modo normal você ia pagar sempre o topo. Então ia ficar um valor enorme, 30 dias no mês, cobrando 100% de tudo. né? No modo escalável, é, é interessante você notar que você vai ter alguns dias que não vai cobrar nada, né? ou vai cobrar muito pouco. né? Então, assim, você vai ter um, um ganho aí de, de utilização do seu custo. Né? Eu... Mais alguma é pergunta? Olha o trem. Não, não, é, tá passando o trem aí. Né? De fundo, a é incrível pim da ali, ó. E o trem passa. Aqui embaixo passa o trem. <risos> As montanhas, e o trem passa sempre na live. Ele fica vendo assim, ó. Ligou a luz aqui. É a hora que começa a pitar ali. O negócio fica. O trem não passa e fica pitando. É, e agora que ele ia ter a conferência aí que eles prestaram mais atenção ainda. Quando que vai falou, ser? Assim, falou, ó, aquele, aquele rapaz que tá com a janela aberta lá, ó. Vou, vou apitar lá. Mas está funcionando bem esse fundo verde aí, né? Você está. Ah, opa! Mandei ver aqui, ó. Eu tirei uma foto da minha janela e fico no fundo verde. Então, 100% Justo. de uso. Não, como agora a gente, a gente. A próxima é minha também, né? A próxima é minha. Eu acho que a gente pode ficar batendo papo aí mais seis minutos. Aí eu solto, solto a minha a minha palestra que vai ser sobre Metabase, sobre relatório no Mautic. Quem quiser vai começar daqui a seis minutos, mas enquanto isso a gente pode falar um pouco da comunidade aqui no Brasil, né, da comunidade é, Mautic e do, do que, que vem acontecendo e tudo mais. É, a gente vem, vem promovendo os, os Meetups aqui na... Né? Tem um link lá do Meetup, lá no, no site do Meetup, para quem quiser assistir as lives e tudo mais. A gente espera... Que em breve a gente faça o. A gente faça o. o um evento presencial, né? Um, um evento presencial. Para que a gente possa reunir a galera, igual quando a gente fez em 2018, lá, que o David. O David viria aí, né? E a ideia é continuar estimulando aí, né? Não vejo a hora também de entrar logo o Mautic 4 aí, para a gente poder. Eu nem sabia que o Mautic 3, o, o Symphony 3, a vida útil dele era. Era tão pequena assim, né? O, o, o Symfony 3 já praticamente já tá praticamente descontinuado, que é essa versão atual do, do, do Mautic 3, então tem que mudar logo para o Mautic 4 mesmo, para ter o Symfony 4 e poder ter acesso aí a essas melhorias todas aí. É, ganhar ganha assim, pensando nos microserviços, vamos chamar assim, né? Você instanciar um Fargate ele, com um giro de memória, uma CPU para dar conta de alguma coisa. O PHP 8, ele vai ser muito mais utilizado do que é a série 7, né? Então, assim, a gente, vai ter, a gente vai conseguir rodar muito melhor numa máquina menor. O PHP 7 já é bom, mas o 8, pelo que a gente vê aí das pesquisas, aí, ele vai rodar muito. Então, é, até nisso a gente vai ganhar, né? Um pouquinho mais de desempenho na mesma infra, né? Sem, sem ter que mexer em nada na... na na infra, né? Então, vamos, vamos aguardar o o Mautic 4 com suporte ao PHP 8. Show. Show de bola. É, estamos ansiosos, né? Para os próximos passos, né? Ver é, o que que o futuro nos aguarda aí da comunidade Maltic aí É porque o Maltic 4 vai vir com, assim, da parte de infra, né? Essa parte de otimização, e tem mais coisas ainda que tem o 3, né? Eles olharam mais... A... A mais áreas do Mautic, né? Porque sempre tem um ganhozinho de desempenho ali, né? Eles estão cada vez mais mexendo nisso, né? Que é uma coisa que no, na série 2 inteira, praticamente não, não teve otimização. Mas na 3 a gente começou a ver ali uma, uma. um olhar mais cuidadoso ali na parte de otimização do Mautic. É, eu. eu, eu, eu particularmente estou muito ansioso na hora que o Mautic der um. efetuar um, um facelift ali, uma, uma mudança. No visual dele mesmo, né? Lançar uma versão junto com uma, uma mudança de visual ali. Sim. É beleza. Beleza o quê? Oh, mais tem alguma aí? pergunta aí? Tem mais... Oi? Tem mais três minutos. Tem alguma pergunta? Não, você, vai, você não vai esperar das seis horas para minha palestra, não? Eu, eu vou embora. Vai embora para onde, Eu vou assistindo mas... no celular. Oi? Eu vou assistir no celular essa palestra, eu vou só ouvindo. Você está no escritório, Tess? Hoje, a... hoje eu ouvi to... Hoje.. No escritório. Hoje eu ouvi todas as palestras, eu ouvi todas. No... Mas assim, eu deixei no celular rodando e fui só ouvindo, assim, não. Mas é legal, né? É legal você ver assim, cada um, um usa o mouse de um jeito, né? O é legal de você ver a, a, a, as pessoas apresentando é né? que cada um tem uma ideia ali de como é que funciona, né? Totalmente Sim. às vezes diferente da nossa, né? É, Estava né? se apropriando de forma diferente, né? Cada região é de um jeito incrível, assim, a maneira que eles lidam com a ferramenta, né? como eles enxergam a ferramenta, né? Porque a gente aqui é, é acostumado não... a rodar, mandar e-mail, mas cada um ali usa de um jeito muito específico, né? É, eu ainda eu vi algumas mais de negócios, assim, né? Eu vi as palestras da, da Acquia, mostrando como que a Acquia usa o Malte, porque, porque é, um, é um case interessante, porque... Claro, eles são os donos do produto, mas mesmo assim eles saíram do marketo, que é uma solução que foi criada por um time de marketing, né? um, um, é, começou de um time de negócio, é diferente um pouco do caminho que o Mautic percorreu, né? porque o que nasceu de, basicamente de um desenvolvedor, onde um time de desenvolvimento é, e o marketo saiu de um time de marketing. Então, é legal... É... É bacana que eu espero que o, o pessoal que usa o Mautic lá na Áquia dê bastante feedback para o time de produto aí do, do Mautic, porque é, é legal que tenha uma empresa que usou o Market que é uma ferramenta enterprise aí, que já está há muitos anos no mercado, dê esse feedback para o time de, de produto aí, né, para que o produto. Fique cada vez melhor e sempre com o um ponto de vista, na minha opinião, sempre com o um ponto de vista de marketing, sempre com um ponto de vista do usuário final, que é a pessoa que usa a ferramenta mesmo, né? Porque muita gente, o marketing fica muito refém do, marketing, do, do pessoal de tecnologia e às vezes ele só prepara o um ambiente todo e depois larga na mão do, do, do, do, do pessoal lá e o pessoal sofre no dia a dia, né? Esse é o público, né? Não é o público. Não é o público de desenvolvimento, é o público final, é o pessoal de marketing, né? Eu sei que às vezes essa verdade, essa verdade dói, né? Quando a gente fala para o pessoal de tecnologia, desenvolvimento, né? Mas é... E por isso que eu gostei tanto desse lançamento do novo Builder, porque o novo Builder vem de encontro com esse público, esse público que quer mais ferramenta para clicar e arrastar e construir coisa, né? Isso, isso que é legal. Bem, deu seis horas, né? É, deve ser já mais de 10 horas da noite, eu acho. Lá no, no pessoal da Europa, lá que, que começou cedo, né? Mas tá a primeira né? palestra, acho que era 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, Sim. aqui no, no Brasil. Mas eu vou, eu vou soltar a minha, a minha palestra lá, vou rapidamente colocar a, a minha camiseta do Máutica ali. <risos> o Super É o Supermáutica. Vou, vou rapidamente colocar a minha camiseta do Máutica aqui. É... Aqui. E, então é isso. Eu vou eu vou ligar minha palestra aqui e no final da minha apresentação aqui eu vou compartilhar alguns SQLs, né? A, minha, a nossa apresentação a próxima a gente mostra como criar relatório no Maus e, e também a gente criou alguns SQLs já pronto, né? O código pronto SQL para você copiar e colar e eu vou te, eu vou mandar o link no final dessa apresentação.